E aí, Clan Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Ori and the Will of Wisps Metroidvania é sensacional para PC e Xbox One Hoje a gente vai continuar a nossa gameplay, né, vamos descobrir aí o que se tem pela frente juntos Vamos lá Muito bem No último e primeiro episódio da série A gente viu a historinha aí, né, do Ori com a Corujinha Deixa eu só ter uma noção pra onde que a gente tem aqui Tá, vamos, vamos. A gente tem que ir pro lado direito, mas por aqui não tem muita.. Não parece que vai dar certo, então a gente tem que ir para esse lado esquerdo. Então, no primeiro episódio a gente mostrou a historinha, né? Da corujinha. A gente se perdeu aí nessa. nessa ilha nova. E é isso, a gente tá explorando, a gente já conseguiu.. Esta espadinha do, do Ori e também teve mais um upgrade, não teve Sinceramente não sei a gente enfrentou um lobo com... parece um lobo né um Ivante um chama Por aqui parece quebra Olha que legal impetuoso fragmento espiritual esses fragmentos aqui parecem muito sistemas de amuleto do Hollow Knight bem, bem legal a gente também fez quests né, o jogo tem quests e side quests também aqui a gente chegou já no último, no último episódio a gente explorou aqui pegou dessa arvinha um upgrade Vamos, vamos lá. O Ori, tá, na minha opinião, está muito mais forte que no outro jogo. Ainda mais com essa, essa arma dele, essa espada. Está sensacional. Ó. E vamos indo. Área tá... As áreas estão mais bonitas, tá tudo tão bonito. é uma plaquinha? Olha só que legal, falar com o Lupi. Saudações, viajante, eu sou o Lup, extraordinário cartógrafo. Essa foi uma tempestade de tanto, deixou meus mapas meio ensopados, então vou lhe dar metade, combinado? Afinal, dizem por aí que você procura alguém, o que é melhor para achar coisas do que um mapa? 50 espiritual, a gente tá 480. A animação é, é muito, muito boa. Vamos ver. <risos> Essa é metade do mapa. Essa é a metade de uma área do mapa. Nossa, esse jogo é enorme. Já tinha eu dito que o jogo é enorme. Nossos amigos aí que estão jogando. Destino. tá, que fazer. E aí, pra onde a gente vai? Vamos para aquela área ali mais aberta que parece ser caminho. A gente não pode se esquecer que o Oren é feito de papel, né? Morre muito antônio. Uh, olha que legal! Mais um amuleto. Não é amuleto, é uma, é um fragmento. Você recebe 10% menos dano Eu gostei, aqui aparentemente a gente não é o momento certo de fazer isso né? Se for igual a outro a gente tem que ou abaixar essa área contaminada Ou descontaminar a água Aqui era fechada que a gente não conseguia entrar O mouse está na frente, eu gosto de usar o mouse para ataques. Oh. Mais um aliado. Veio, veio ver a visita esplêndida, não acho? Não, ele não é visita. Veio ver a vista esplêndida, não acha? nascente em sua, toda sua glória. Uma geração inteira de Moki já nasceu e se foi desde a última vez em que essas rodas de moinho giraram. E dizem que é um... E dizem que alguma biblioteca não deu para ler porque os pássaros interrompeu a gente. O que o Grito está fazendo aqui é algo que deve ter tirado do seu coleiro. Alguma ameaça, talvez? Não você, com certeza. Você parece inofensivo. Temos que dar um jeito mesmo. Felizmente para você, por acaso, eu sou um mestre de armas. Deseja aprimorar suas habilidades? Posso me oferecer um desconto na sua primeira compra? É claro que sim. O que temos aqui? Labareda? Estrela Espiritual, Sentinela, Pancada Espiritual, Espinho hum... Pancada que o, né? Violência, né? Aproveite a sua nova habilidade ao máximo. A próxima não será tão barata. Se quiser testar sua habilidade, tem um santuário espiritual aqui perto. É o lugar ideal para provar a coragem. Nossos caminhos se cruzaram de novo. Até lá, mantenha sua lâmina preparada e os olhos ao céu. Santuário do tinteiro. Muito bem, vamos aqui testar as nossas habilidades. Como é que eu faço para trocar Fragmentos, inventário. Ah, é ok, ok, ok. Hummm Oh! Ah, uma retona Desolando o bicho Isso é novo Não tem nada aqui Que, que faça Diferença Bem. Aí. Segure W para se balançar. S... Uh. Já gruda, né? Gostei. A arma dele atravessa ah, as barreiras. Bom, a gente vai ter que coletar bastante dessas moedinhas amarelas porque os upgrades parecem caros. Viu? A gente está subindo antes de conhecer o tal do santuário. Vai ser o santuário primeiro, né? Vai explorar um pouquinho. É, talvez não dê para explorar o santuário. <risos> é realmente não dá para explorar o santuário, primeiro Vamos subir, então, né? Fazer o quê? Tudo um sucesso até então. A gente não precisa mais preocupar tanto com o save, parece. Aqui. Aqui a gente acerta de primeira, hein? O que é isso aqui? Nós, os Mok, vimos onde a pequena coruja caiu perto do lar que deixamos para trás. Floresta silenciosa. Floresta assustadora. <risos> <risos> e aí? Ah, será que a gente joga com a coruja também? Eu comecei a falar, mas eu parei. A gente foi separada da corujinha. É bem legal a história. Vocês estão assistindo o segundo episódio não viram o primeiro. Veja o primeiro. É pelo menos o começo para pegar a história. Tá aí a peninha. Coloque, é bom, coloque, pode ajudar Tá bom Tô bem saindo uma estrutura do ácido Ah, o passarinho das main quests Acredito eu que seja das main quests, porque a última que a gente fez foi obrigatória Olhar do Grande Coloca aceita apenas os dignos. Pelo menos eu é diz a lenda, claro. Que... Claro, essa não é não é a Coloca, é só uma estátua. Hã? Parando para pensar, ela não tem olho algum. Como isso pode olhar alguma coisa? Bela lenda, né? Uma alavanca. Eu achei que abrir a porta ali, alguma porta ou a boca da estátua, mas... Bom. Eu acredito que a gente tem que achar os olhos da estátua. É. Hum, tomamos. Parcou? Aqui era. aqui era com água antes, não era? uh tem uma árvore aqui dentro vamos lá absorver a luz sabia esse esse negócio essa arma aí não tá dando certo no mesmo botão Vamos amigos absorve a luz olha absorve Não é... não é E é para absorver a luz <risos> Bom, a gente conseguiu arco espiritual, segura aqui para vincular Oh, legal... arco? Ele tem que ser o E Como que ele funciona? Ah, interessante Funciona. Ah, tem outro bagulho aqui, ó. Uma estrutura escondida aqui, legal. De pedra, ah, achamos o primeiro olhinho da Coloque. Duvido que você vir aqui, Bernal. Duvido. Cara, ele mergulhou no, nos espinhos sem dó. Ixi, esse aqui vai ser difícil. Hein? Ah, que bom! Oh. Quando você saca o arco, tem tipo um. O tempo para, sabe? Não é... Sabe o que eu não vi no negócio? Eu tava com cara de que tinha alguma coisa na parede Não, não tinha Bom, tudo isso será explorado novamente um belo dia, né? O coloque ficava pra onde? Pra cá? cara coloca o nome do bicho Será que vem chefe agora? Uai, que legal. Como os templos de Guacamele. Gruta de Coloque. é um cara aqui? Twillen! Ó, oh, o estranho luminoso de quem meus clientes falam com tanta admiração. Diga-me, é normal, seu boca do céu? Afinal encontrei muitas peculiaridades em minha viagem. Assim, alguns caem, alguns voam, alguns espreitam, alguns deslizam. Mas todos são clientes, sabe? Apenas clientes querendo fragmento espiritual. Ele vende fragmento. E também faz upgrade. O... Muito bom. E a gente tá lu... A gente tá pobre. É claro. É, triste tá triste, né? Ele tem diálogo diferente e eu não li. Olha lá os upgrades do imer. Obrigado por ser o apoio, mas eu não fiz nada. Uh! Uf. Tipo um bicho, que coisa. que coisa mais feia. Tem uma porta fechada Tem um menininho aqui, será que tem de quest? Você é um espírito certo, vi seu fantasma O okay? Não é sério, tem um lugar onde os fantasmas espíritos correm e brincam Tentei apostar corrida com, uma, com eles uma vez, mas não sou tão rápido As corridas, tá? Para Corridas Hum. Tá aí um bagulho que eu, eu sou fraco. Imprimir de velocidade com obstáculos é pra mim um bagulho difícil. Tomei! Nossa, tomei muito! Eu tenho um amuleto, se eu não me engano. Se eu não me engano. E eu... eu me enganei eu Só tem esses aqui mesmo E vamos né, só vamos O que a gente já fez? Tudo bem, reduzimos a água. Falei do templo do Gokka mas no próprio Ori... The Blind Forest... Tinha templos. Tinha os templos. Ali a gente não alcança, uma pena. Uh! Quase! Ele mira automático Vai E agora? Vai é. Uh! Quase. É, um pouco menos engenhoso do que eu imaginei. Deu menos, <risos> Deu menos trabalho que eu achei que daria. Descer aqui. Muito bem. Vida recarregada. Segue o jogo. Hum. Matamos o pernilongo. Tem algo aqui que deve ser... Tipo um botão. Achou. É um jogo bem completo, viu? Bastante completo. Aqui a gente pega o bagulhinho. Puxa. Tá feito, olha aí que beleza Como é que eu faria pra pegar aquele negócio lá em cima? Não pega, né? Às vezes não é um momento Audácia, pergando a Tinto com as coisinhas. Vamos descendo, vamos descendo. Vai saber até onde vai isso aqui. É, não vai muito longe, não vai muito longe. Aqui tem um bicho novo explosivo. Que aprendeu a tempo. Mais uma alavanca. Não um corta caminho? Talvez. Ou é só o retorno, né? Propósito de vir aqui, afinal eu tive a impressão que nenhum, nenhum propósito. Certo, pegamos aqui, fragmentos de selo de energia, isso é importante É importante os fragmentos de selo de energia e também os fragmentos de tração. Então, a gente não alcançou ali Vai! Olha o cara do mapa aí! ó. A gente está usando... Oh! Minha nossa! Minha nossa! A gente está usando um amuleto Que faz com que... A gente grude nas paredes Não tem quanto ir. Porque a gente precisava de vida, né? Aqui uma pedra fechando o caminho. O que temos pra cá? <risos> a gente se complicando feio. E para ativar o pedestal. Ó. O que, é que isso se faz? Recompensa do desafio. Ah. As corridas o humor aí. Pera, pera, pera, o que eu fiz? Tá cheio de coisa de boa hum. Eu lembro desse bicho, eu tenho uma dificuldade séria mesmo E morremos <risos> De novo. Aí, só manter a distância dele que tá tudo certo. Com a marreta é só alegria. Não que a gente não tenha morrido duas vezes, né? Um bicho comum. Mas em pouco tempo se pega as manhas, né? As facilidades. Acho legal que o cenário todo balança. Os bichos mais pesados pulam, muito bem. Uh, mais upgrade, não é? <risos> não é e aparece investida, aperte contra para dar uma investida mesmo no Ah, que beleza. <risos> Isso aqui tá com uma cara ruim, viu? Ah. Olha o que a gente achou aqui. Vazia de luz espiritual gigante. Após contra depois por duplo. Esse é um cara que errou tudo. É Só alegrias. É, o control é um botão meio ruim pra eu apertar. Eu que eu jogo no teclado confesso que não me agrada, Vou um, pouco, um, pouco, meio, um pouco fora. Aqui na pontinha. Fora hum. Habilidade. Agora a gente tem sempre que tentar quebrar as paredes. Alegria. Oh, nossa. Esperno longo também lembra aqueles bichinhos. Vem, vem aqui, ó. Lembra demais aqueles bichinhos do. Olha só o que, que eu consegui fazer Eu consegui enrolar para cair Eu não sei quanto tempo se passou, mas não foi pouco tempo Não sei se vale a pena, onde que a gente tem que ir agora? Com a investida a gente consegue alcançar lugares mais distantes Como né? então, por exemplo ali A gente pode até comprar um, um amuletozinho daquele rapaz, né? Esses acertos não é só pra gente não. <risos> Aí, vou falar com o um cartógrafo. Ainda é gruta de Coloque. Aqui estamos no domínio grande Kualok guardiando o pântano graças a seus cuidados. Bem, não mudou quase nada por aqui desde que a degradação chegou. Que tal comprar um mapa do lado do sapo por sem espiritórios? Comprar. Ainda sobra para comprar um amuleto. Fragmento. Esse fragmento não é amuleto. Tire a palavra do amuleto. Hum, parece grande. Guardião do Pântano. Smoke acham que ele pode ajudar no encontrar. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que esse vídeo já está muito comprido. A gente já conseguiu muita coisa um vídeo só também. <risos> E a nossa, esses pernilongos! Malditos pernilongos! Eu vou deixar você viver. Vou deixar você. Mas... <risos> a gente está indo para um lugar nada a ver. Eu estou sem HP. É. Sabe, os saves desse jogo estão muito mais agradáveis do que o Blind Forest, viu? Mas muito mais agradável. Ah. O que, que é isso aqui? Fragmento de célula de vida, isso Isso aqui, o que, que é? Participe de uma corrida Pressione para pular, vamos ver o que, que a gente tem aqui O legal é que tem a sombra. A sombra ajuda, viu? Ganhamos mil! Chegamos 2 segundos de antecedência. Que alegria! Vamos lá comprar um amuleto e encerrar o vídeo. Vamos pra cá? Não, mas tá valendo. Nossa, que ignorância! Aê! Oh, pegamos aí mais um. Pegamos mais um. Pegamos mais o quê? Ah, tiro rápido! Só que só 3 slots judia, hein? Deixa muito bem. Onde que a gente que seguir? Aqui. Como é que sobe aqui? Nossa, <risos> nossa, aqui. Aí, consegui. <risos> consegui me desvencilhar disso aqui. Onde tem que ir? Ah, tá, assim. hum. nossa, que tá o um sapo. uma vidinha, não custa nada aqui o menino, nossa ele se confunde muito com o cenário vamos dar uma olhada nos fragmentos que ele tem aqui ganha uma célula de energia adicional ganha uma célula de energia adicional, aqui que de vida adicional, causa de dano adicional em inimigos voadores. Interessante, hein? Sobrecarga, reduz o custo de energia em 50%. Troca vida, energia máxima. Sabe um que é bom? Pulo triplo. Vamos economizar e deixar para comprar isso depois. E a gente vai fazer o seguinte. Hoje a gente conseguiu o arco, exploramos uma área considerável, falamos com um cartógrafo, falamos com esse cara aí, que vende uh, fragmentos, não são moletes E também a gente conseguiu o Dash, participamos de uma corrida, minha nossa, muita coisa mesmo, então deixa aí meu próximo vídeo mais coisas. Se vocês gostaram de Ori and the Will of Wisps, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos, a gente vai fazer gameplay completa a gente joga jogos indie, metroidvania, recomendações e também o que nos dá na telha.